rapaziadinha maneira, eu tô chegando aqui pra mais um podcast, quanto tempo eu não venho com um podcast aqui né rapaziada, mas hoje eu vim me, me redimir com vocês e nada mais nada menos do que ele, o brabo, oh, que é isso cara? Tamo junto demais. Muitos anos que eu conheço esse cara e Verdade. muito tempo que eu tenho vontade de ter uma resenha assim contigo, a gente se conhece, mas né? mais, assim... De, de shows que eu ia, Verdade. a gente nunca parou pra trocar uma ideia, assim, igual hoje, a gente tá parando pra trocar uma Verdade, ideia. Irmão. Mas, cara, eu sempre fui um admirador do seu trampo, sempre ia em todos os seus pagodes. Pô, eu fico feliz é. demais. E, pô, vou começar... O <risos> um assunto que, você, que eu fiquei meio assustado, mas você falou que não era pra falar, mas, cara, você tem minha idade, cara, não preciso falar com a idade. Isso, pelo amor de Deus, pô. A, idade, a, gente, novinha, tá, pô. a gente tá ficando velho, né? Pô, cara, que isso, cara. O tempo vai passando, a gente vai ficando mais maduro, né? Isso é bom, pô. E, pô, naquela época que, que eu ia nos pagodes, eu não imaginava a intimidade que você já tinha a mente pra frente é, ali irmão, nos pagodes. É, a gente começou cedo, né? Na realidade, o pensamento sempre foi muito de, de, de iniciar cedo e já expandir o trabalho cada vez mais. Isso né, aí, irmão? pra começar do jeito certo... Se, ap se apresenta aí pra galera que ainda não te conhece aqui. Então, galera a galera do meu canal. que não me conhece ainda, eu sou o cantor Marcelinho, é, conhecido como Marcelinho Gomes, é, compositor também. A gente faz aí umas frases aí, joga numa música, né? Uma melodia Opa. e dá boa. Opa. <risos> e devagarzinho a gente está chegando é, cada vez mais, onde a gente às vezes nem espera, com a ajuda do nosso público, que são muitos de vocês que estão assistindo agora aí. E muitos dos que vão começar a partir de hoje, né, irmão? Isso aí, isso aí. <risos> Se Deus quiser, vamos conseguir dar um up. Isso daí. Aí, tanto pro seu lado quanto pro meu também. Amém, amém. Meu. Vem um pouco da galera daí, um pouco da galera daqui. É um, é um ajudando o outro, né? Isso aí. Com certeza. E, cara, pra começar o assunto do jeito certo, conta um pouco, gente, como foi... Como, como, como é que você começou nesse lance? Pô, já caiu no pagode falou, cara, eu, é isso que eu quero e... É, rapaz, o que que acontece? É, tudo começou, cara na casa da minha tia e do meu tio, que até faleceu há pouco tempo, que foi uma perda muito grande pra gente lá. Tio Dimas, tia Lúcia. E foi uma coisa que começou em casa, cara. Churrasco, uhum. aqueles, aquelas peças antigas de pagode, tantã, grande, é, pandeiro grandão. Uhum. E eu ficava só observando, né? E depois calhou também de eu conhecer é, o falecido Val, que era lá do Dudu Lopes em Valença, não sei se você du lembra Lopes. Isso aí. E ficava observando os pagodes da vida. E eu falava, eu gosto dessa parada aí. Aí comecei a pedir, né, pra toda a roda de samba. Pedir pra fazer um batuque. Até que o falecido Val deixou comigo algumas peças de pagode, um tantanzinho. Um, eu não sei se era repique na época. E pra tirar depois o novinho. Lá da minha avó, lá. Ele era conhecido da minha tia. E pra tirar depois esse tantanho repique de lá. O meu é choradeira choradeira danada. Aí comecei a tocar pequenininho, eu e Demizinho, meu primo. Nas festas é, que tinham de faculdade já, ia com meu primo. Pequenininho, irmão. Isso coisa de nove, dez anos de idade. A gente era atração, a gente chegava é, em churrasco, em tudo. E acabou com meu pai, minha tia Leninha. E minha mãe, né? Minha família me apoiou, me dando instrumento, assim... Fez um ratei lá, comprou um tantão, um pandeiro. E que ficou lá na minha avó, cara. A gente fazia batucada. E você tinha mais ou menos quantos anos? Novinho, cara. 10, 11 anos, a gente sempre batucando, né? Caralho, que maneiro. E eu... sempre com aquele sonho, né? E eu comecei, eu acho que até um pouco tarde, cara. Porque eu esperei finalizar a escola com 17, 18 anos. Pô, aí vai vir minha idade, pô. Aí é fogo, né? Não, a gente não tá falando <risos> os anos. Mas o que que acontece, irmão? Isso foi por volta aí de 2005, 2006. Aí ah, agora a galera faz quando, isso. suor. Quando eu, quando eu comecei, realmente, eu falei, pô, finalizando a escola, eu falei, pô, cara, eu quero isso pra minha vida. E na realidade eu larguei duas faculdades, depois a gente vai falar sobre isso também, pra música. É, é, eu sempre confiei muito na música, eu sempre vivi muito a música. Uhum. E o apoio da galera é fundamental, né? Quando você vê que realmente não é só você que tá fluindo realmente nos lugares que você vai e a galera te apoiando isso uhum. é fundamental acho que para o artista muito e eu saí da, da, da escola e, e tomei coragem eu falei pô agora eu saí da escola porque quando você tá na escola é aquela né pô vou tocar hoje aqui amanhã nem que tá zoando na sala falando alguma coisa que não sei o que você fica é, com aquele medo fica fica mesmo assim. eu falei cara agora é eu eu por eu meu irmão vamos começar e montamos o grupo Nova Atitude não sei se você lembra uhum. lá em Valença ficamos ensaiando o Atie, cara, que é um grande mestre. Ó, oh, um beijo, meu amigo. Foi o cara que colocou a gente na pista, a gente novinho, tudo molecada. Ficamos ensaiando um ano, irmão Um ano, irmão. E a gente querendo tocar, eu tinha te... não. Aprendam Ensaia. isso daí. Pega esse beabá aí que lá na frente isso vai ser utilizado. E às vezes a gente ficava impaciente querendo tocar molecada, né? Até que em 2005, acho que 2005, 2006, começamos mesmo a Vera, foi quando eu terminei realmente a escola, foquei nisso. E começamos a tocar em tudo, irmão, assim. Abrimos exposição, abrimos festa da glória, que era Carai, que ó. é muito falada lá na nossa cidade de Valença, uhum. você sabe muito bem disso. Tudo, irmão, graças a Deus. E de lá pra cá a gente não parou. Acho que isso tudo eu cheguei a acompanhar de perto, cara. O início principalmente cheguei... você chegou, né, irmão? Pra caramba, foi bem a época que eu fui morar pra lá, né? Sim. Quando eu fui morar pra lá foi... Na, é, o que aconteceu, minha mãe tinha falecido, daí minha, a, a mãe do meu pai mora lá. Uhum. E o meu pai, ele não, ele não deixava a gente sair, pra, sair aqui, tipo, ah, eu ia curtir um baile aqui, eu, eu fui curtir um baile aqui, eu já tava com 20 e poucos anos, quando eu vim morar só cara. Eu só curtia baile lá, velho, só Entendi. podia curtir baile lá, só podia e, curtir lá e, então... lá. e lá era muita festa de bairro, muito. né, irmão? É, é A gente vivenciou isso e é muito bacana, muito. Eu não sei se é, ainda vai ter isso a gente teve o privilégio de, de, de passar por situações de época de festa junina de e tudo. tá tocando, cara, nossa. aí depois se tornou tipo, é, festa junina na escola que eu estudava e eu tocar, irmão foi uma parada muito bacana que eu vivi assim, é, é, intensamente com a galera curtindo nossa trampa, abrindo show né? Uhum. na cidade a gente conseguia botar música na rádio, então era uma alegria pedindo a galera pra, pra ligar, pra estar tá sempre pedindo né? poxa, uhum. é muito bacana, irmão Lá a, galera, lá a galera, a galera sempre, sempre te abraçou e te apoiou muito. Aí começou, né, cara? De lá foi o Nova Atitude. A gente começou a ser apoiado por Rio das Flores, pela cidades é, é, é, em volta, Barra do Piraí. Depois, uhum. assim, eu fui, fui ter o apoio maior. Depois com o trabalho Marcelinho, né? Porque na época não tinha internet. Uhum. Se for botar assim. 2006, 2007? Não. Oh, o, o próprio YouTube, ele começou a, a receber vídeo, a galera a upar vídeo nele, foi em 2005. Sim. Foi o início, tipo, e quando no, ele E não começou. era também, né? era pra quem ia na lan house, ou via em é. casa, no computador, quem tinha condição de ter um computador em casa, né, irmão? É. É o que a gente tava conversando até antes, às vezes a gente ia pra lan house pra ver as coisas. Exato. Eu você você até falou, pô, você ia pra estu estudar as coisas, né, irmão? E ver o que que tava rolando, né? Que a, a gente minha época não tinha essa de noção. Lan House lá era mais pra nós pegar a mulher mesmo. É. <risos> Ia pra lá, <risos> MSN, ficava na, né, é, ficava lá MSN. Pedindo a MSN das pedi, pessoas. Pedindo, pedindo, pedindo, pedi. então, tá onde? Tô aqui na Lan House. Já tá lá. Era na já desenrolou, de né? né? Já tava era. na Rua dos Mineiros né? <risos> já tá por lá mesmo. E pô, foi uma época maneira, cara. Foi uma Verdade, época mano. maneira pra mim. Mas aí de lá pra cá, cara, os shows assim que você fez, assim que. Que, que, que foi te marcando, assim... Rapaz, é, é, foi muita coisa que eu vi de lá pra cá, cara. E do Nova Atitude, a gente foi pro toque casual de Barra do Piraí, que, que era com os meninos que hoje fazem, assim, foi, foi uma mesclagem, né? Da galera do toque casual com outro grupo que tinha em Barra do Piraí, que se tornou até o Cacurê, hoje, né? Maneiro. E o toque casual é antigo, cara. Eu, eu tive o convite dos meus amigos, do Fabi do Chael, do Júnior. E na época foi um presente para mim, porque eu tinha saído do Novo Estúdio, saído, assim, amigavelmente, porque não tava uhum. dando certo. Grupo, cara, é muito complicado. É, grupo, às vezes, são cabeças diferentes. A gente teve aquele momento de aprendizado, sim, crescemos juntos. Amo todos eles, a gente conversa até hoje. Só que foi aquele ciclo de, de molecada nova, querendo crescer todo mundo. E, assim, naquele momento ali, a gente não tinha maturidade, para manter uma situação que uhum. que assim foi bom enquanto durou todo mundo aprendeu naquela fase e que eu ia começar um projeto Marcelinho já naquela época a gente já tinha gravado um CD é, eu acho que é, é muito importante relatar isso também Isão, porque na época de Nova Atitude a gente já tinha um pensamento de seriedade por mais que a gente era molecada. Um eu sempre pensei isso assim era por volta de que ano mais ou menos isso era por volta de 2006 2007 tipo. Isso, tipo assim, a Caramba, gente começou... Em começou, começou vocês já tinham um cara. 2007, a gente já tinha CD ah, E não. a gente começou, cara, a tocar em festa de bairro e a guardar dinheiro, cara. Às vezes o nego pensa, ah, não, pô, eles conseguiram porque pai, e mãe, ajudaram, ajudaram. A nossa família sempre tenta ajudar com o que pode, irmão. Só que a gente também suou bastante camisa. É, é, Investiu. E, e o que, que eu acho, irmão? É, o primeiro pensamento, cara, tem que ser... É, é, metas. O que, que vai ser... Daqui a uma semana, irmão. O que, é que você quer pra sua vida daqui a uma semana? Se você tá montando esse projeto aqui hoje. Uhum. E, e eu sempre tive essa cabeça, e graças a Deus, Deus foi colocando pessoas como Douglas Lacerda, que hoje também, além de ser um irmão é, oh, é, Mike. lá atrás, cara, ele. Puxa o Mike, puxa o Mike. Foi um dos Falou caras bem. que. Foi um dos caras que apoiaram é, desde o início, cara. Foi um cara que. É fora de sério o Atiei, o Douglas, na minha vida, crucial. Hoje o Jean Tavares, que é um irmão que faz parte também da nossa equipe, Paulo Henrique, Jamaica, e meu pai. Aqui, é isso, rapaziadinha. Tivemos aquele corte, o um corte de lembrar a vocês para se inscrever aí no canal, deixar aquela likezada, comentar, mandar para mim que curte um pagode, que curte um podcast. E, e, já, e já ativa aquele sininho também, né? Ela ah, lembrou. Salvo, né? Isso aí, já ativa <risos> o sininho. Quando chegar, né? É. Novidade já vai direto. Já chega direto. <risos> e acho que a gente parou, você lembra? Irmão, a gente parou onde tudo começou, né? Esse lance da gravação de CD. Isso. Meu irmão Douglas, que me ajudou muito. Quando, quando chegou a rapaziada, você tava tá Isso falando... aí, depois a gente vai contar dos próximos capítulos dele. <risos> É, e na época, Negão, quase ninguém tinha esse pensamento né, De gravar um CD Ou tinha também, às vezes não, não, não, não achava algum recurso né? E a gente, graças a Deus, graças a, a essas pessoas que entraram na nossa vida A gente conseguiu gravar um CD que já foi uma vitória muito grande E que levou a gente a lugares que a gente não imaginava Eu acho que isso serve de exemplo, pra, exemplo Exemplo, hein? Exemplo pra, <risos> pra todos que querem um projeto de seriedade. Façam sim, grava, tentem gravar uma música, tentem fazer uma logo bacana, tentem tirar uma foto, porque isso ah. vai influenciar, cara. O pouco que a gente já caminhou até hoje foi tentando se organizar ao máximo uhum. com isso. Porque, cara, é, é muito corre, né? E é muita, é muita gente sonhando. é a gente não tem que ser melhor do que ninguém, mas a gente tem que tentar fazer o melhor com o que a gente tiver, aonde a gente tiver. Então esse sempre foi o pensamento. Do Nova Atitude fui pro Toque Casual, uhum. que foi uma escola para mim, eu nunca vi uma musicalidade igual dos meninos de barra. Dali eu já comecei a ver que eu falei, caraca, já é um outro mundo, pô. Os caras aqui já fazem isso, isso e aquilo. Aquilo para mim foi uma escola, irmão. Foi um momento que eu passei ali pouco tempo, um ano, um ano e pouco, mas eu falei, caraca, mano, que desenvoltura de banda. Primeiro ensaio eu fiquei rouco, mano. eu falei, caraca, como é que eu vou cantar? Não mereço estar nessa banda, meu Deus. Pensei comigo, mas eu acho que a gente, todo mundo é digno, sim, de merecer. Se você corre atrás, você merece. E depois do toque casual, a gente voltou com uma galera do que era do Nova Atitude, eu falei, não, tem que estar, quando você é novo é fogo, tem que estar com aquela rapaziada. Voltamos, ao invés de, de Nova Estúdio, a gente voltou com o nome de Segredo Maior, mas que não, não duramos muito tempo. Eu dei uma trava com tudo e foi mais ou menos um ano aí de 2013, 14, eu falei, ah cara, eu vou dar uma trava de música. Não consegui ficar seis meses, né, como fora. <risos> mirou um, um grande parceiro da época e entrei no grupo do Afim de Barra. Que também foi uma outra escola, com uma outra rapaziada muito boa. E quando chegou em 2015, muita dificuldade, porque eu sempre trabalhei e toquei. Uhum. E você trabalhar e tocar é muito cansativo, cara. Mas uhum. a gente tem que trabalhar, né, cara? Então, às vezes eu tocava quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira de manhã cedo, você trabalhando. Então, aquilo foi me cansando. Eu falei, cara, eu tenho que dar uma trava realmente, porque tô aguentando. Aí, quando chegou aí em... em... 2016, depois de muita escola né da vida aí de, de ter é, vitórias e também derrotas né com com meu produtor hoje que é o Jamaica que está presente aqui e a gente conversou e criamos um laço ali cara Jamaica na época ele tinha uma kombi cara 2011 2011 ela falou assim, cara, eu, eu não entendo muito disso não, cara, mas eu tenho uma Kombi lá que dá pra levar vocês pra onde, pra onde vocês precisarem ir. Eu falei, irmão, vamos embora aprender junto, cara. É isso. Tamo com o projeto Marcelinho até hoje, irmão. É, e dali realmente, cara, porque você vai pegando, né? Tipo assim, foi uma escola em cada grupo que eu passei. E isso serviu pra, pro nosso projeto de hoje, pra me ver os erros e acertos. E a gente ainda erra muito. Mas serviu a gente crescer, cara. Pra gente vir com uma outra visão, com a nossa visão. Hoje, hoje se eu tô, Marcelinho, não é, não é por opção, não, cara. É porque a vida me levou. Porque você tá num grupo, na minha opinião, é muito mais fácil. Você crescer com um grupo que são... Ah, são quatro, cinco pessoas. Se todo mundo correr atrás junto ali, cara, são, são cinco redes sociais ali correndo junto. Exato. Você concorda comigo? Uhum. É, se você tem um grupo, acho que a chance de você... Se você ter um grupo de pessoas... É, é, com o mesmo foco que você, cara, abraça essa causa aí, cara, porque... Pô, isso, isso que eu ia te perguntar, cara, você, qual, é, você, o primeiro CD que você gravou na época, era CD ainda físico, né, e... Gravamos dois CDs. Pô, você gravou dois CDs, Dez. e agora vindo essa... Qual, pra, pra você, assim, o que você sentiu, o que você sente, né, de... A diferença da época... De um CD, agora o EP lançando nas, nas plataformas digitais, vindo com Instagram, YouTube qual é a diferença assim que tem assim para você se tudo isso tá muito melhor se tem Cara, é, é, algo eu, muito a acrescentar ainda como é que tá para você essa base? eu acho que agora é, tudo tem que ser instalado de dedo né irmão às vezes você lança uma música hoje a gente não mas você vê que os artistas de ponta, hoje que tem uma estrutura melhor, você que é um cara que já estuda isso também, você pode notar que uhum. às vezes tem um artista de ponta que lançou uma música hoje e lança semana que vem uma outra. E com clipe, com, de é. repente, DVD, não sei. Só que ele tem aquela estrutura. Então, eu acho que são tempos diferentes. É igual a gente do Pagode. Era um tempo, naquela época, o Pagode era... Tava no, no final do, do, do estalo, acho que o final do pagode de estalo mesmo foi o exalta, que eu digo assim, que tava muito bombado, uhum. quando saiu o Thiaguinho. Samba, o pagode nunca vai morrer, a gente tá aqui para dar continuação nele, só que já teve um momento que o samba, pô, pagode de 90, vamos, vamos botar 90 e poucos aí, é, o pagode era como se fosse um sertanejo hoje, irmão. Quem pegou essa época era novo, você era novo, mas você lembra uhum. disso, que você ligava a televisão, tava o Catinguele. Você ligava a televisão, tava o Exalta, é. Tinha um programa na Globo, se não me engano... No Gugu, se Faustão, Mas é, é, tinha um programa que, cara, era dois pagodeiros, que era cara metade, é, Exalta Samba, muitos grupos antigos, bacana. 2000 teve a continuação. Uhum. Com Sorriso, que eu sou muito fã, é, com Exalta, né? E com vários outros. Só que era uma outra época, irmão. Era a época também das festinhas de bairro, que a gente acabou de falar, que era um detalhe que hoje é difícil de você ver. É, pra cá, cara, essas festinhas praticamente zerou. Exa não, e, e, e, e, não E muitas cidades, até na, na nossa cidade, que é Valença, já foi muito mais forte. Antigamente era realmente coisa de bombar uma, uma, uma, uma, uma festa de bairro, assim, você tocar e tá lotado. Espero que volte. Porque isso que dá oportunidade para quem tá começando. A gente teve muita oportunidade porque tinha isso, cara. Uhum. Eu acho que agora, cara, se você não tem o material para começar a entrar na pista, tá ficando mais difícil, cara. E por isso que eu falo, tipo, pra gente que tá tentando aí, que tá com material e com pouco, que eu acho que a gente tem que produzir muito mais. Porque eu é. penso assim, irmão, se o Tiaguinho, que é uma referência pra gente, se o Tiaguinho, de dois em dois meses, ele, ele tava numa fase, o Tiaguinho, há pouco tempo, fala do Tiaguinho porque eu sou fã também, uhum. ele tava numa, numa fase que ele lançava Tardezinha, com várias músicas, daqui a pouco o Tiaguinho lançava CD, é, é, é. daqui a pouco ele lançava uma música só na outra semana, aí você pensa assim, pô, se o Tiaguinho, que tá estourado, que é um cara que já é consagrado, Tá lançando uma música atrás da outra, eu que não sou, caramba, eu tenho então lançar o, o dobro dele, uhum. mas não tenho condições. Porém, a gente tem que correr atrás pra criar uma estratégia e vir diferente, mano. Menos é mais, de propósito, são caras que a gente hoje é somos fãs. Porque eles tiveram é, uma ideia diferente, eles vieram, fizeram é, um ao vivo, uma gravação, né? gravando coisas de pagou de 90. Estouraram muita música, às vezes até de 2000. Músicas que, que fizeram sucesso, que marcaram, eles criaram de um jeito deles de tocar e... Estouraram, cara. Eu acho que isso é muito bacana. E viraram referência. E viraram né? referência. E hoje tão Graças uhum. a Deus, onde, onde merecem. E eu acho que... A gente tem que tentar vir também pela contramão, tentando inovar com alguma coisa, tentando fazer alguma coisa diferente para que realmente as coisas sejam diferentes. Exato. E a gente tem aí, né, cara, igual é... agora Deus me deu a oportunidade <risos> de ter essa, esse, esse espaço. A gente tem um projeto aí que eu te convidei para fazer o projeto Tons Music. E vamos gente, fazer se Deus quiser. a gente consegue trazer, de repente, coisas diferentes ali. E não só os meus projetos aqui, eu vejo que aqui na cidade tem outros amigos tendo projeto também. Tem os caras do Rio vindo com os outros projetos misturando a galera. Então é basicamente isso, cara. Você poluir a internet de coisa sua para a galera te conhecer. Exato. E, e aí a gente já vai voltar numa situação que a gente estava conversando aqui é... na hora que a gente chegou, né? Aqui. Você falou: não, isso é assunto pro, pro, pro, pro podcast. É... Quando a gente chegou, eu, eu fiz questão de, de, de te relembrar. Da situação do clipe que você gravou. Isso há quanto tempo atrás, irmão? Aquele clipe eu acho que foi em 2012. 2012, então. O foi em 2012. Nove, são, são nove anos atrás. Isso aí. aí. Aí você bota nove anos atrás com a visão que você já tinha pra gravar um clipe que gerou mais de um milhão de acessos, correto? No meu canal tá com mais de um, tá com um milhão. Tá com quase uns um cem. E mas ano? tem. Saiu na época, saiu em mais cinco, seis canais. Um monte de gente aí, vamos, vamos pôr que tem o que então? Uns dois milhões é mais ou menos. Mais isso para é. 2012, para 2012, Porque... sem recurso nenhum e sem Entendi. pagar impulsionamento. Mas, nada. Por, mas por que isso, irmão? Porque você também pensa em vir pela contramão. Esse projeto que você tá fazendo aqui, você tá pensando em vir na contramão com toda a humildade do mundo. Exato. A gente não tem que ser melhor do que ninguém. A gente não tá querendo passar por cima de ninguém e, e nem mostrar nada. Só que a gente tem que ter um pensamento, irmão, inovador. Pensamento de, que, de quem quer crescer, né, irmão? Uhum. Com toda a humildade do mundo. Sim. E voltando com, com, com a linha de pensamento, a gente tem que ter, Zon, é, esse pensamento de quem quer crescer, irmão, a todo momento. E por mais que... É, ah, pô, estouramos hoje. Caraca, cara, e pra você manter isso? Eu penso... Cara, eu já penso em tudo, irmão. Se um dia acontecer algo a mais, como que vai ser para você manter aquilo? Às vezes o cara história com uma música, irmão. Beleza, você vai ganhar o dinheiro com aquela música, vai, vai fazer show para caramba, se Deus quiser ir depois da pandemia. Geral é, vai fazer, vai trabalhar muito. Eu, eu, é, eu penso muito positivo. Isso isso aí que você tá falando de de repente a pessoa não não tá preparada, tipo, eu não A gente tem eu que não preparar tinha, tudo. Eu não tinha tanto contato com com a galera lá que eu fiz o clipe. Uhum. Mas eu fui, eu fui no primeiro clipe, fui na, na primeira gravação, fiz o roteiro e tal, imaginei como é que iria fazer, fizemos. Na segunda eu cheguei a gravar, uhum. mas só que aí eu, eu a ter um problema meu de saúde, que eu fiquei internado. Certo. Fiquei um, um bom tempo internado, fiquei mais de 30 dias internado, depois a minha recuperação durou mais de um ano, foi, foi um baque pra mim na época. E daí eu acabou que eu não fiz a edição desse clipe, que a edição foi para um outro profissional fazer, porque eu, eu não tava podendo trabalhar. Mas. Linkando com o que você falou, cara, eu acho que é basicamente isso daí mesmo. A pessoa tem que estar tá muito preparada é, para tô... dar o boom. Porque na época a galera deu um boom, cara, e eu não e eu... vi um, um, um andamento daquela galera, mas eu acho muito por causa disso, cara, porque. E, e, Preparação, eu, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, irmão. Antigamente, meu sonho era a minha música estar tá na FMO Dia. Eu sempre pensei, falar, poxa, cara, minha música tem que entrar na FMO Dia. Tem que tentar arrumar um jeito de gravar e minha música entrar no Ó, tá FM, dando dengue aí, cara. Nada, que isso. Daqui a pouco a gente já dá uma bicada <risos> firme. <risos> Só que que acontece, irmão? Eu comecei. É, você vai passando pelas coisas, você vai vendo que não é só isso, cara. É um conjunto de coisas. Não adianta a minha música chegar, né, Fêm o dia. No momento que eu esteja despreparado. Despreparado pra o quê, irmão? Despreparado pra chegar e tocar lá ao vivo? De repente eu vou estar despreparado com venda de shows? Porque às vezes a minha música vai estar tá bombada na rádio, mas eu não tenho vendedores é, não tem um cara que tenha, um ex, que tenha né? contato. Porque o vendedor também, eu, é, não adianta você estar é, tá com um produto bom e não, não ter quem saiba vender, cara. É, não tá é, oferecendo para ninguém. Não tá com não. marketing preparado, não tá com nada. Rapaz, é um conjunto de coisas. E não adianta a música entrar também por entrar. Hoje em dia, eu acho que você tem que estar tá realmente também na internet. Muito. Acho que primeiramente a internet, porque a internet é o que, que dá pra gente tudo, rapaz. A gente tem a faca e o queijo na mão, cara, com a internet. É, se for parar pra pensar, hoje em dia... Tudo que tá acontecendo... Hoje bem, em cara, dia você não precisa de uma gravadora. Você não, não precisa opa, de um... Você não precisa. Antigamente, um selo. a correria era pelo selo. É. Você falou tudo. Na, na época que a gente começou com CD, a correria era o quê? Fazia aquele CD pra, de repente, conseguir uma gravadora. Mas, mesmo assim, era muito difícil, porque... Uhum. Quando a gente está no interior, tudo é um pouco mais difícil. Mas a gente tem que persistir, cara. É, é. é né? São questões que, que... Tudo pode acontecer, cara. E... A música, então, é uma coisa infinita, cara. Para mim, para você, esse projeto que você tá fazendo, eu acho que é uma coisa que daqui a pouco pode estourar uma música. E aí, irmão, como é que nós vamos se comportar diante disso? A, a, a, vamos... a ideia do projeto é... Pô, se estoura um, tomara que a galera. Exato, já vai puxando a outra. sabe? Exato. Procura ver todo mundo. Já vai, então... virando uma, já vai virando uma bola de neve, né? Exato. Você já tem um projeto, já mais ou menos, alinhavado em outras coisas. Como é que vai uhum. funcionar se acontecer isso, isso, isso? Eu acho que essa é a linha de pensamento. Se acontecer isso, a gente já vai fazer isso, isso, isso. Se acontecer aquilo, já fazer isso, isso, isso. Eu acho que isso é o. A fonte da gente continuar, irmão. É, a, esse, esse primeiro que eu te mostrei, que foi o do Negueba, uhum. a gente já tinha tudo planejado aqui, ainda tá com tudo planejado aqui na produtora, uhum. tá? mas só que a, no, o nosso, a, a nossa primeira coisa foi, cara, você tá no zero, vamos sair do zero pro barzinho. Então, mas, mas o que acontece? O nosso projeto aconteceu no meio da pandemia. Sim. E, tipo, em um mês, moleque, bateu 24 mil visualizações que bacana. pra região, aqui pra cidade. 24 é ótimo, mil em um mês. É Falei, Caraca, maluco. Diferente. Bateu bem. Mas, tipo assim, aquele lance que você falou do preparo. A gente tá tudo preparado, mas batemos na pandemia. E, e é aquilo que a gente tá conversando, irmão. É, hoje, pra você lançar uma... A gente também, a, a gente já, já aprendeu muito com isso. Principalmente no Projeto Marcelinho, porque Projeto Marcelinho hoje a gente tem o Jean vários que você conhece, que é um ótimo profissional, Sim. que é um cara que abraçou o nosso projeto e hoje faz parte e que eu amo demais. Meu irmão, muito obrigado por tudo. É, a gente tem o Jamaico, que é o nosso produtor, Paulo Henrique, que é o nosso maestro, são todos sócios. Douglas Lacerda, que hoje está com a gente na parte de produção né, de, de, de músicas, e meu pai. Assim, que, uhum. que é o cara que sempre teve comigo em tudo. E o que, que acontece, irmão? Fora nossa banda, fora é, é, é... todo mundo que tenta ajudar de alguma forma. É o que eu te falei quando eu cheguei aqui. Nosso projeto é aberto, a ajuda de todo mundo, cara. Porque a gente quer crescer e fazer todo mundo crescer. Você pode ter certeza que se alguma coisa maior acontecer pra gente, cara. Eu já olhei seu estúdio. Você pode ter certeza que a gente pode melhorar muita coisa que eu puder fazer pra te ajudar e você me ajudar, eu tenho certeza, a vida é isso. A gente tá aqui, irmão, de passagem. A gente tá e aqui... É isso, e, é, e é isso que importa, e, o e, valor E a gente que você tá aqui dá, né? pra, pra, pra doar, cara. Pra, pra ajudar, ser ajudado. E ser de verdade, cara, ser do bem. Eu acho que isso faz a vida ter sentido. Uhum. O projeto Marcelinho hoje, é tudo tá acontecendo devagarzinho, irmão. É, aconteceram coisas que a gente não esperava. Tanto na minha linha de cantor, como de compositor. Pessoas que gravavam, que, que gravaram, que eu nunca imaginei que fossem gravar minhas músicas também. Tá acontecendo devagarzinho. Eu não priorizo a composição, nunca priorizei a composição. Eu sempre tentei priorizar mais a música. De um tempo para cá, eu falei, pô, dá para eu também começar a tentar compor, porque eu gosto. Mas eu não, também não fiquei com aquela pressão, porra eu quero... Compor que entre para um cara famoso que entre... Não, cara. Compõe porque eu gosto. Mostra as pessoas. Se você gostar e quiser gravar, irmão, vamos conversar e você vai gravar. E foi acontecendo também, irmão. Então virou uma... uma... De 2016 para cá, depois que eu cravei mesmo que, que queria ser o projeto Marcelinho e que a gente ia fazer acontecer, muitas coisas aconteceram, é que foi obra de Deus e, e tem sido provação o tempo todo, cara, na minha vida. E eu espero que um dia eu consiga ir avante é, de uma tal maneira que eu possa passar isso para as pessoas que estão começando, que muita gente não tem incentivo, cara. Se você quer trilhar um caminho hoje e alguém te puxa para trás, cara, tem muita gente que desanima e que às vezes tem um talento dentro de casa. Então, as pessoas têm que se conscientizar disso, que estamos de passagem aqui, cara. Incentive, cara. Incentive a criança, incentive a pessoa que está começando, que é dali que vem o futuro de tudo, do pagode, seja do futebol, do que a pessoa estiver focada. E é isso, cara. Acho que pode magazine... crer, pode crer. Guerreiro, e falando um pouco, um pouco aí do, do atual, dos projetos futuros... Então, irmão, é, a pandemia nos atrapalhou muito. A pandemia, na realidade, a gente estava uma crescente, principalmente em 2019, de muitos shows, de abertura de muitos shows. A gente abriu Ferrugem de Ocinho, Sorriso Maroto. Nesses shows assim, que você abriu para a galera, é, você tem algumas histórias assim de coisas que aconteceu no show que você não esperava? Ah, rapaz, é, vamos começá-la pelo Swing Simpatia. Uhum. Swing Simpatia, eu abri o show do Swing Simpatia, sempre fui muito fã, né? Na época, principalmente, isso foi em 2007, lá no Coroados. Swing Simpatia, no que eu fui no camarim pra gente tirar foto, Luciano Becker. Meu afilhado, você vai cantar uma música comigo, hein? Caramba. Falei, no palco? No palco? <risos> no eu palco? Assim, não, que isso, tá brincando, rapaz. Vai, pô. Eu falei, que isso, cara. Cantei. E dali, cara, todas as vezes que ele for, que ele ir em Valença. Carnaval. Isso eu tô te falando, é coisa de Deus. Quando você faz o bem pras pessoas, quando você busca é, é, é um projeto organizado, que você faz tudo de boa, irmão, as coisas vão naturalmente acontecendo Maneiro é, é... Bom Gosto também acabou o show Bom Gosto tô... do Bom Gosto em Valença na época e eu tava na parte de cima e o Bessa na época do Bom Gosto se um dia ele ver o nosso podcast, não sei se ele vai lembrar mas ele parou o show, parou o show dele e falou ó, aquilo foi marcante pra mim também que ele parou o show e falou, você aí, cara, nunca desista. Eu, a gente assistiu o finalzinho de show de vocês aqui, que geralmente, às vezes, o artista tá chegando, a banda que tá abrindo, né? Uhum. Não desista do seu sonho. Falou um monte de palavras. Falei, caraca, cara, que doideira, né, irmão? Na hora ali, você fala, pô, meu Deus do céu. Ó, é uma parada que você não espera que vem de uma pessoa que nem te conhece. Que nem te conhece, que viu um pedacinho do seu show ali e, e um show que você não tem a estrutura que ele tem. Assim, porque a gente, quando principalmente naquela época, não tinha mesmo. E hoje em dia, cara, a gente abriu pouco tempo. Sois Maroto, que foi que eu sempre tive vontade, mas nunca tinha conseguido chegar perto. Que é, realmente os caras são estourados demais, que são assim, sempre foram minhas referências, desde aquela época, lá atrás, naquela época, Sois Maroto, então, cara, era. Você lembra muito, me olha nos os olhos. olhos louco. Caraca, nessa época aí é o sorriso. Explodiu total. Foi uma, uma, uma satisfação muito grande. A gente abriu o show deles agora. Foi, acho que foi em 2019. 2019? Não lembro, mas a gente conheceu os caras. Todos Valeu. esses caras, né? Naquela época eu conheci. Abrimos o Exalta na, na, na exposição, conhecemos o Exalta. Falei, pô, isso é coisa de Deus. Só de você conhecer os caras, irmão, pô. De, de cumprimentar e, e, e poder é, é, ver como é que funciona. Cumprimentar, tocar pelo menos uma, uma ideia. Troca uma ideia, tira uma foto a... e ver como funciona. Como é Eu acho que principal ver como os caras se comportam. Pra você eu... aprender, cara. Pô, ver é... como. Você me entende, mano? Faz três semanas aí que eu tô sem postar podcast. Mas mais por causa mais é, desse lance que eu te falei, cara. A galera tá Legal, segurando cara. pra vir. Tem, tem muita gente que quer vir, mas tá se cuidando, entendeu? Sim, sim. Eu sim. voltei agora pro podcast porque eu vacinei, né, mano? É eu assim. também. Assinei, Aí, né? estamos vacinados. Assinei. Viu? Estamos, vaci estamos vacinados. <risos> Voltando aqui, rapaziadinha. Sim, isso eu vou cortar. <risos> Só distração. Voltamos, rapaziadinha, para aquele mais um corte. Lembrar vocês de novo: já comentou, já curtiu, já ligou a sineta, já deu aquela likezada. Se não fez ainda, fortalece afirma que. Em breve, em breve, vem muito mais conteúdo para vocês aí. Inclusive, Marcelinho vai vir no Pura Tom essa... Music. Né? Vamos sim, vamos quebrar tudo, Quebrar tudo, né? Quebrar tudo, né? Louco. Marcelinho, eu tô vendo você falando, cara. Você é muito tranqu... você é tranquilão, cara. Sua, irmão. Você sempre foi tranquilão, assim. Você... Eu sempre tentei, Você fala né? macio, eu sempre Eu sempre tranquilão. tentei, né? Tem, tem, não pode fala afobar, assim, né? agora, agora. esses malucos aí, os caras... Pô, chegar na mina... E aí, tudo bom? Não, mas já foi tempo, né? Foi tempo. <risos> já foi, né? Aposentei, já faz já um sentou, tempo. Né? <risos> Graças a Deus. É isso, é isso. Guerreiro, e daí você tava falando dos shows, tava falando de como é conhecer eu, eu, a galera. E eu procuro então. também, irmão, eu tava falando, é, observar muito. Principalmente, uhum. ah, pô, abrir um show. Quando é o show principal que, se eu tiver vendo de algum lugar, eu vou estar tá prestando muita atenção e tudo. Nos uhum. detalhes da banda, nos detalhes do road que tá ali, de tudo, irmão. Eu acho que é crucial pro crescimento também. Em tudo. Entendi, cara, entendi. E daí tem um show, sei que você tinha deixado de falar. Rapaz, a gente abriu o um show. Vocês vão me lembrando, por favor, gente. Ferrugem, Ferruge, imagina, samba, vou Sereno, Dilcinho. É, Sois Maruto, que a gente já Sim. falou exalta samba vitinho inclusive cara o vitinho, falando cara, do vitinho cara um grande irmão cara. como como como é que é a sua, sua sua relação assim com o vitinho sua amizade com o vitinho que eu vi que você gravou com gravamos o vitinho. cara a gente e gravou eu lembro cara 2008. eu lembro do vitinho lá lá em Valença cara ele tocando no nova era porra. ele tocando num barzinho a primeira vez que eu uma das uma das primeiras vezes que eu prestei atenção nesse vídeo ele tocando num barzinho lá fundaço de quintal mesmo lá lá no lá no jardim Valença a gente tava lá chovendo pra caralho, yeah. entrei no bar assim pra fugir da chuva, a gente tava lá tocando pagode pra caralho, tipo, nós era novão, cara. E ele, ele, ele regula idade comigo, Vitor né? Então, e é, o, é, é o isso menino, que eu vejo, é, ele era uma minha idade, mas, cidade, mas já tava lá isso. no pagode. E é um menino que tem crescido muito, que a gente admira muito e que merece muito, né, cara? Uhum. Estar onde está e, e a gente tá na torcida sempre, é um grande irmão. E como foi isso? Você gravou com ele A gente lá? gravou, cara, através do nosso produtor, que é o Douglas, que o Douglas também trabalha muito com ele e trabalha comigo. E também pela nossa amizade também, né, irmão? Assim, foi uma coisa muito natural uhum. a gente gravar junto, porque a gente já tem um, um relacionamento de amizade desde aquela época, que era Nova atitude, Nova Era, e cada um tá correndo atrás até hoje, né, irmão? A gente compõe junto também, tem algumas coisas juntos. Nova Era, eu lembro de eu ter ido em show, sim. Na é, época era... era pô, né? Nova Era, na época, também sacudiu a Roseira, né, meu pai? Sacudiu, sacudiu. Foi um tempo, cara, que Nova Era, meus padrinhos que eu não posso esquecer, do Moleque do Samba, no qual o Paulo Henrique fez parte também, é, e a gente não pode deixar de relatar, que são os meus padrinhos, na verdade, em Valença, foi o grupo que... Me botou pra fazer a abertura de show também nos melhores momentos. Isso a gente não pode... Poxa, porque, tipo verdade. assim, tem, tem aquela parada também, porque o Moleque Samba tinha uma festa em Valença, o Paulo Henrique vai, vai lembrar, que era uma festa que bombava. Então, pô a gente molecada, Nova Atitude, né? Uhum. O Danilo e o Daniel, pô eles falavam, pô vou te botar na hora boa, Marcelinho. Danilo e Daniel, é, cara. É, gêmeos, né? É, isso. E fora a galera, todos. se eu for falar o nome de todo mundo, pô fica até chato, porque são irmãos e passaram muitas pessoas também lá né Paulo pelo grupo e rapaz o, o, eles falaram comigo vou te botar uma na a menor hora para te dar uma moral né a gente começando todo novinho botava antes dele assim cantava cinco musiquinhas, mas pô com a casa cheia cara a gente ficava todo bobo e pô aquilo foi deixando cada vez a gente mais conhecido uhum. depois as pessoas também que, que fazem evento lá não posso esquecer o Nem é, ultimamente o Daniel que, que, que fazia evento em Valença e outras milhares de pessoas, o Barreto também, que é um cara que até faleceu é, ontem, que é um grande amigo que, que, que, tipo assim, que ele esteja em um bom lugar, que foi um cara que na época de Esquina 35, não sei se você lembra, colocou a gente demais o projeto Marcelinho para girar na Esquina, esquina 35 ele o cara Bruno, em frente e é isso aí. Era do Barreto também, ele era do Porque foi a época que eu tava saindo. E junto de lá. com a galera lá, tipo, e, é, o esquina foi também um trampolim pro projeto Marcelinho, a gente não pode esquecer, das pessoas que sempre ajudam a gente, né, irmão? E estão ajudando até hoje. Daniel é um cara que também, é, nesses shows que ele fez lá, grande, todos a gente abriu, cara. Então, são é coisas de Deus, né, cara? Que. Maneiro, que, né? maneiro cara, maneiro. E nessa nesses tempos aí esses bailes todos que você fez lá em Valença lá se uhum. tem algumas histórias assim que você pode abrir para nós ou do do que tá tudo no segredo tudo em Vegas mais do que do que histórias cara mais do que é o cara fugindo da suíte do a história o que pô. que aconteceu tem, no baile? tem tem muita coisa cara é já teve a gente indo pra conservatória, da gente ficar impedido uma poça de água, a gente ter que dar a volta e a Kombi depois dar a volta, eu não sei por aonde, Paulo Henrique, pedir <risos> alguém pra encontrar com a gente, nego atravessar de cavalo, eu falei, pô, Caraca. Não mano. tem muita coisa da gente ter que, na época, o bairro da Varginha, com Nova Atitude, uhum. era uma Kombi pra uma estrada 18, 20 pessoas indo amassado. Foi muita história, irmão. Que foda, <risos> tem muita é. coisa Tem muita coisa bacana, né, irmão? Que a gente tem que tentando lembrar, né? Uhum. Porque, graças a Deus, são muitas bênçãos aí. Coisas engraçadas também que já aconteceram, né, irmão? E com, como, é, como é que chamava o, o seu primeiro CD que você fez? Nova Estúdio Grupo Nova Estúdio né? Era do Grupo Nova Atitude? Isso. Vocês vieram com várias faixas? Viemos com várias faixas. E uma faixa que marcou... Eu acho que não sei se você vai lembrar, mas é. Só aquele cara que mandou aquelas flores junto uma folha com a letra da canção. Que eu fiz, mesmo assim, continuou amando outro que não quer te namorar. Rapaz, isso na época em Valença foi muito bacana. Foi muito bacana. Muito maneiro. Né? <risos> Embalou muito o romance lá. O rapaz. Né? emocionou muita gente isso daí. Muito, velho, né? muito, <risos> muito, muito, muitos cara, vamos fazer o seguinte, velho. Vem de palinha. Claro, com certeza. Uma palinha com de certeza, leve? Com certeza. Então, rapaziadinha, vamos ter um cortezinho só para ir para palinha. Vamos fazer Uf, essa, pô. pô. Rapaz, Foda, eu já tive, eu já tive, eu já tive situações do meu cavaco na época, meu ouviu não, sei lá. Com vontade de mijar, meu, rapaz. E os caras deixaram a porra do Cavaco e ir e embora. Isso é o psicológico, Paulo Henrique, na hora. Você, Você cantando ali. Fazer um xixi no jogo? Vou o Paulo Henrique, mas era. Não, era não. Xixi, caralho, é, xixi é o caralho. Xixi. Homem não faz xixi, não. É, já começa por aí. É. Xixi é xixi. de caralho, pô. Xixi. Agora vem cá, meu filho. Agora, do joelho. Agora vem Vamos cá, mijar. pô. Eu, Cara. se eu quiser, então, se me der vontade de também, eu cantando, eu vou deixar vocês o e vão lá. Aqui, ó. Sai fora xixi. Fala, viu como é ah. que ele é? Não, não. Que xixi. Xixi. Não falou xixi, ainda Cara, mas é. Você é louco, rapaz. Nossa senhora, dá uma merda nada Já cai de palhinha, né? Vom, vamos fazer o um refrão dessa que marcou muita gente. Né? Sou aquele cara que mandou aquelas flores. Junto uma folha com a letra da canção que eu fiz. Mesmo assim, continua amando outro que não quer te namorar. Sou aquele Liga altas horas e não fala nada, só pra ouvir a sua voz Eu não desistirei do seu amor Eu não desistirei do seu amor Rapaz, essa música é Douglas da Lacerda e Meleno Medeiros, meus irmãos aí Coisa bravo. linda, coisa linda. bravo Essa bravo. música foi muito bacana, irmão. E ela saiu por volta de que ano que saiu? saiu? Então, essa música foi a nossa primeira música de trabalho, né? Essa música foi aí do 2006 2007, e foi muito bacana. Era que levou a gente aí pra abrir exposição, uma coisa de coisa. Muito bacana. Bacana, cara. Bacana. Pô, você tava contando aí várias histórias aí de, de shows aí. De engraçado, né? História, é, eu gosto, mano. Né? É, ó. Vamos contar, então, a do, do, do meu cavaco descendo do palco. Pô, eu não sei se era cavaco ou violão, rapaz. Só sei que, tipo assim, quando você vai pra um show... Assim, é uma concentração de todo mundo, né? É o uhum. cara que tá tocando o instrumento. E a gente que, que tá cantando... Você tem que ficar concentrado no quê? É no seu... É no que você vai falar... É no que o seu músico também, às vezes, tá fazendo. Você vai olhando, né? É observando, uhum. né? Uhum. É no teu público que eles estão, às vezes, gostando ou não. Eu acho que a leitura do show também é muito importante. Eu gosto muito de fazer essa leitura. O que que tá funcionando e o que que não tá. Por isso que tem vários sets na, na, no seu repertório. Porque o set que não tá funcionando, às vezes você coloca outro e que vai funcionar, né? Às uhum. vezes você chega num lugar que nem eu não curte tanto pagode. Aí você começa, é porque a nossa vertente é o pagode, mas daqui a pouco você canta um sertanejinho, você canta um popzinho, canta um funkzinho. Às vezes já dá um balanço, a galera já dá uma atenção pra você Daqui a pouco tá todo mundo cantando essa baguagem Isso funciona muito Tô pegado. E rapaz, já aconteceu uma vez A gente tá no show E pô, qualquer coisa te desestrutura Quando você é novo, né cara Você fala, caraca cara, o que, que esses caras tão fazendo, né Galera gostava de tomar um negócio Antes de subir pro palco E eu sempre fui, pô Eu sou até hoje, cara, sou medroso, né Quando eu vou, Se eu vou tocar no sábado Eu já, já paro de beber, já na segunda, irmão Fico sem beber, eu não bebo naquela semana. Eu tô vendo que você é devagar no jogo. O seu não, jogo tá não, dando não, dengue. Mas aí, cara. igual. Não, eu não faço não, que nós vamos beber uma caixa aqui hoje. Meu, só que o que acontece, irmão? É, a gente tenta pelo menos fazer o certinho, porque, pô, só a voz, né, cara? Eu já não cuido muito, mas pelo menos beber a gente. Uhum. Né? É, e os meninos, a gente tocando, rapaz. Não sei se foram dois, só sei que descer do palco pra ir mijar, meu pai. Você ali, né, cara? Eu te olhando do nada, deixa o cavaco, deixa o violão, não sei. Seu psicológico, meu pai, pra e você e segurar sua onda, como? aquela bronca. Cheio. Não, era a festa de rua, era a época de ah, festa é de, de rua, rua moleque. Ah, então o cara ainda foi procurar um banheiro. Olha só, que maravilha. Porra. Olha só, que maravilha. Mano. A gente passa cada coisa, mano. que não é brincadeira <risos> não, cara. E muita história, muita história de, de esquecer letra. Ei, cara. E O cabo esquece? do microfone, irmão, já, já, já chegou, saiu o cabo comigo, o cabo do microfone, você, porra. Como é que Quando... faz? Pega rápido e acabou, meu irmão. Quando esquece a letra, você joga a cara, só você. É, pode é direto, direto, direto. É com vocês. Direto, Tô, direto, direto. Às vezes você sabe também, né? Quando tá muito bombado, você gosta de escutar o público cantando, mas... Muitas das vezes é porque você esqueceu alguma coisa, um detalhezinho, né? É uhum. muito detalhe. Mas é bacana, irmão. Acho que isso é tudo um aprendizado, né? Maneiro. Cara, e a primeira vez que você pegou um show assim... Lotado assim, você pegou coroado. Então, irmão, eu sempre fui o cara que... Eu não sei a galera que tá acompanhando a gente agora, nesse momento, que, que canta. Eu sempre gostei de cantar pra muita gente. Fico nervoso, zão quando tem pouca gente. Sempre fui assim. Hoje em dia, a gente controla mais. Caramba! Toma o um golinho, toma o um Guarinho. Corta não. Isso aí vai meu ter bem. que deixar, hein. É, é. O oh. que eu deixar, não, né? É, tá vendo? É, é. Segura aí. Vai, vai me contando alguma coisa aqui pro, pra galera aqui que eu vou te parar na gravação. Rapaz, Deu ruim, né, Não, é gravação, cara. Tá gravando violão, você não ia ficar 40 minutos gravando violão? Que isso, cara. Esqueceu? Tá gravando? Isso não mesmo, comigo. verdade. Aí, voltando, rapaziada, fala comigo. Então, irmão, mas é isso. Eu acho que cada show que a gente vai passando, cada situação engraçada ou, ou triste também, pô. E de vitórias, que graças a Deus, na maioria das vezes a gente sai feliz porque a gente tá fazendo primeiramente o que a gente gosta, né? Uhum. Você tinha perguntado de, de quando a gente pegou o primeiro público. E eu vou ser sincero, eu acho que na primeira vez que eu peguei o, o público grande, assim, foi na festa mesmo dos meninos, moleque do samba na época. E é uma sensação, é, cara, quando você é novo, você tá almejando aquilo ali, cara. Você vê a galera cantando contigo, eu acho que isso não tem preço até hoje. Tipo, é, é, a gente grava, a gente faz o trabalho pra realmente chegar no lugar. E isso tem acontecido muito, isso tem mexido com a gente muito, porque... Acho que todo artista trabalha pra isso, né, meu? Você cantar junto com a galera. Independente de ser música sua ou não, tá? Isão? Você cara. chegar num lugar, mesmo o cara que não tem música, que... irmão, você chegar num lugar, tá todo mundo cantando contigo, que isso, meu filho. Pô, Não tem... Maneirasso. É o resultado ali que tá, tá funcionando. É a galera gostando do seu show, É, né, pô, exatamente, exatamente. Cara, eu, né, nessa época aí que eu era mais novão lá, que eu colava muito lá na sua cidade, é, eu cheguei a acompanhar um, uns grupos de pagode, uhum. agora eu não lembro o nome do, do grupo, mas acompanhei, acompanhei até lá com o Denilson. Você conhece porra, o Denilson Nenego, parceiro, Nenigo. quem Nenigo não conhece, gente, que quem isso? não conhece o Denilson Nenego, né Nenigo, cara, o cara é, é, é, é um é patrimônio é patrimônio Nenigo, tombado Nenigo, de Valença. Rapaz, eu vou te ser sincero para você, o Nenego só, só não, não, não deu prosseguimento nesse, nessa situação de música, e não quis, mano. porque é um cara que sempre falei com ele, tipo, o dia que você quiser essa parada aí, meu compadre, é um cara, cara que eu sempre admirei demais. Cara, muito foda, cara, muito foda. Eu acompanhava a pessoa ele... a pessoa também, ele é muito gente boa. Pô, muito gente boa. Eu acompanhava ele pra... Em vários Ele tocava com um monte de grupo. Nossa, acompanhava <risos> ele em tudo quanto é grupo. Eu, eu ia atrás só pra eu entrar de graça. Fala aí, Nenê, pronto você vai? Bora. Agora? <risos> ah, pra tal lugar. Eu ia... Teve uma Demigo época... o Mamaco? É, é, o Mamaco é minha irmã. Pô, e o Mamaco? é o Mamaco, cara? O Mamaco tá pra lá, tá lá, tá lá em Valência. Que tempo cara. que eu não vejo o Mamaco, cara. Tá Grande pra irmão lá. também. Cara, te... naquela época eu andava com eles pra tudo quanto é lugar, e em Rodava tudo quanto é tudo tudo lá, é. Quebrava tudo, né? Pô, assim, não é da minha época. Eu tava, tipo, começando a pensar e já encarar isso, né? Mas não era. Era, né? É. E, tipo assim, eles ele, ele levavam... Um... O showmício, eles lá... levavam um chegar a levar se eu não me engano um vaguinho Thiaguinho foi no é, é. jardim pô eu lembro que era novinho meu pai cara que foi em Valença pô. e lá em Valença era engraçado que às vezes tava rolando um showmício lá embaixo lá lá na rua dos Mineiros e tava rolando um showmício lá em cima na, na no jardim de cima rapaz e tipo assim na época eu levava isso muito como zoeira eu só queria ir curtir uh -huh, curtir eu ia em todos os vereadores pegar na mão dele não é isso cara. tô fechado tô... com é você que é o cara Porra, né, mano? Tô ia... o que cara <risos> Ele tava chapando o globo tava chapando o globo queria era todo, beber né todos o churrasco Pô, foi a época que hoje em dia por causa dessa época hoje em dia eu trabalho muito em campanha política Uhum. Faço muito vídeo para os políticos, faço muito, Rapaz, muita foto. Mas você sabe que nessa, nessa pandemia eu também fiz bastante, com, fiz muita composição para... Pra... É, cara, isso daí é uma época, é uma bom, época bom, boa para a gente... O modo para levantar uma prata também, É, pô. cara, para a gente que é, é criador pô, de conteúdo, claro, pô. A, gente, a gente, né, a galera da música, a galera do Sim. vídeo, a galera da foto, das artes, é uma época boa, que aparece bastante trabalho, e Sim. naquela época eu comecei a conhecer os caras meio que porque eu queria beber, eu comecei a conhecer os caras cara. mas, você, mas você não deixou de ver como é que funcionava né não, é, e, e eu chegava me apresentando pô, sou produtor de vídeo fotógrafo, sou produtor de vídeo fotógrafo. os caras começou, pô, e aí você não é produtor de vídeo fotógrafo? É, preciso é de uma foto, preciso de um vídeo aí foi onde que eu comecei a, a pegar um equipamento prestado aqui, outro ali e não, e na época eu, eu já comecei ali já logo uns anos depois que a gente tava rodando em muitos, em muitos show, não tinha mais showmice nessa época já, né, que eu vou falar agora, foi a época que eu comecei a trabalhar no Abdala, não sei se uhum. você conhece o Abdala. Sim, pô. Aí eu, pô, aí eu fiz trampa muito, pra muita galera da, da política lá. Sim. Mas aí foi uma época boa, cara, que foi a época que eu tava aí com 17 anos. Então, não tá nem por dinheiro. Tudo véio. que vinha era, era muito bom, né? Eu tava gente? só querendo curtir mesmo. Daí, e, pô. e, pô, e foi uma <risos> época muito maneira. E lá foi muito da hora. É uma parada que não volta, né, velho? E é o que eu tô te falando. De tudo a gente tira um aprendizado, né, irmão? Eu acho que foi uma época boa que você tirou muito aprendizado. Muito. De, pra ser o que você é hoje, irmão. Com certeza Exato. absoluta. Exato. Né? Eu acho que uhum. é isso, cara. A vida é isso. Nas composições uhum. também, foi, foi uma coisa meio que. Assim comigo, natural. Acho que com você foi natural, pelo que você está falando aí. Muito, muito. Muito eu, você eu começou comecei... a... a focar eu... naturalmente. Assim, não foi uma forçação de barra. Eu quero ser isso. Você... Não, não. Naquela época lá, eu não sei se você chegou a, a ver isso. Na época não tinha YouTube ainda. Uhum. Então o que eu fazia? Eu pegava meus vídeos, botava em DVD, gravava uns 50 DVD. E saia, e dava pros outros, meus DVDs, dava, dava pros meus amigos, dava pra mãe do um amigo, dava... não, a, E Não, nessa época funcionava desse jeito. É, ué. Até a gente com CDzinho, irmão, é. ia levava pro show é, é, é, 10, 15, pra sortear, pra Pô, dar, é isso daí. Eu não sei se você chegou a ver um DVD nosso, cara, o um DVD da Rapaziada Maneira. Mas a gente aloprando mesmo, Valença. É. A gente entrou lá naquela, na, naquela piscina da Dona Odete, não sei se existe ainda hoje. Cara, existe. Eu acho que existe, cara. Cara, a gente entrou naquela piscina. Tipo assim, a gente tava nos 10 amigos, mais ou menos. Certo. Piscina lotada, lotada. Aí a Dona Odete toda hora vinha. Ó, oh, meninos, <risos> não pula. Pelo amor de Deus. Não pula de cabeça que vocês vão se machucar. Aí eu não sei o que, que o Mamaco fez, meu irmão, foi... Ah, não, só que o negócio é pular de cabeça, então. Pô, mamá, te falar, Aí começou cara. a falar o negócio de é pular de cabeça. Né? Aí um falando pro outro negócio é pular de cabeça. E todo mundo só falando, do nada, tacaram uma bola, mano. Todo mundo pulou. A bola veio não sei de onde. Eu tenho esse vídeo. Esse vídeo não foi pro YouTube, porque na época não tinha YouTube. A hora é essa, então, nego. Né? Na hora que nego jogou a bola, do nada um pulou, outro pulou, outro pulou. Não é que viu, cara? Tinha mais de 50 pessoas pulando ao mesmo tempo. Você que pra... isso, que a doideira velho. Eu deve ter ficado com. É, ficou doido. Aí eu fui com a, eu fui com a câmera, na, eu fui com a câmera perder ela. Eu vou chamar a polícia. Nossa, sim, e eu filmando, cara, eu tenho tudo isso, cara. E o meu pai, e na época eu Você e tem meu que pai. que jogar isso para rede Cara, na época eu e meu pai que editamos. Aí eu vou perder ela, ela fala eu vou chamar a polícia e depois eu afasto. Não dá mais para ver o que ela tá falando. Aí meu pai começou a botar umas legendas, como se ela estivesse me zoando. Você é um broxa, Você não sei. <risos> e ela tava falando porra nenhuma disso. Meu pai foi botou essa legenda e deixou lá no vídeo. A gente pegou, editamos o vídeo, renderizamos e botamos esse vídeo. Tinha um vídeo do, do Denilson, o Denilson, o menino que vive machucado. Era um o cara. <risos> Aí a gente contou as histórias do Denilson. Aí tinha mais um monte de história assim: tinha uns 10 vídeos de historinha uhum. no, no, no DVD. Pegamos esse DVD e em Valença. Maneiro. Aí, depois dessa época, quando eu comecei a postar no YouTube, mano, eu meio que comecei a ficar com medo de fazer esse tipo de vídeo. Entendi. Claro. A minha, já o meu... começou a ter a, a visão de querer trabalhar com aquilo ali. Eu queria trabalhar, mas eu ficava com medo de postar esses vídeos de zoeira e dar merda pra mim, tá ligado? Entendi. Porque na época que a gente postava, não tinha internet, então... Aí eu pensei, O que podia repercutir aquilo ali, né? É, aí na internet já não, na internet eu falei... Esse negócio de internet é meio molado. Eu não vou postar Eu acho que, isso não. E, e isso, naquela hora você perguntou: da diferença daquela época pra hoje em CD e também que hoje tá muito mais fácil essa postagem e tudo. Essa é a diferença. Antes a galera não postava tanta coisa e tinha medo. <risos> Hoje, irmão, é normal você estar tá ah. em qualquer lugar, meu pai. É. WhatsApp, Instagram, pessoal tá, tá filmando, já tá postando sem. Assim. Na hora. E o cara, é, é, eu acho que por mais que a gente não esteja ainda onde a gente quer, a gente tem que ter, tomar muito cuidado com isso hoje. Se a gente quer as coisas, né? Tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque tudo cria uma repercussão muito grande na internet, cara. É, cara. São coisas que Eu às acho vezes, que, às assim, vezes... você você tocou num ponto aí, naturalmente também. Uhum. Nossa a resenha tá sendo muito natural, isso é muito bacana, né, irmão? Uhum. E é crucial para todo mundo, porque hoje a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, principalmente a gente que quer atingir cada vez mais pessoas, cara. Acho que a gente tem que tentar dar exemplo, sacou, irmão? Acho que por mais que a gente esteja num aprendizado eterno. O a grande gente tá lance... aqui em constante evolução nesse mundo. Exato. Só que tipo assim, irmão. O grande cuidado. lance, cara, é que é. A, a, a nossa geração, a geração que pegou o início da... Pegou o sem internet. internet. é. A gente pegou o sem internet, o com internet e agora com stream. A gente viu o sem e agora a gente tá no com. Na nossa época, a gente podia falar muito bem o que a gente queria falar. A gente podia pensar e falar. É isso aí. A gente podia explanar tudo e, e foda-se o que ia acontecer. Agora, infelizmente, quando a gente tá falando de um artista, de uma pessoa pública e tal, é. falar hoje em dia, hoje em dia eles criaram a parada do cancelamento, né, cara? Não, tem isso, né, irmão? E que... que é uma parada que eu, eu, eu, eu acho essa cultura muito louca, tipo, tipo assim, o cara falou, ah, e ele deveria falar B, acabou. Esse cara não tem que existir mais. Eu acho isso muito louco. Tipo assim, como assim Mas o cara é... não tem que existir mais? Não, não, não tem que só que falar, o mano, você falou errado aqui. É. E vamos dar uma nova oportunidade ali pro eu cara. Acho que, eu acho que é muito complexo, cara. É, é, é um assunto muito. <risos> esse lance de cancelamento eu também acho que é muito complexo, porque todo mundo erra. Quem somos nós pra julgar alguém, sacou? Tá Tá ligado Por mais que a pessoa é, é, é, esteja fazendo... pior coisa do mundo, cara. É, eu comecei de um tempo pra cá, Lison, a levar a minha vida é, é, da seguinte maneira. De um tempo bem pra cá, tá, irmão? Faz muito pouco tempo que eu escutei, eu acho que de semana retrasada, não sei, eu comecei a ter atitudes diferentes no dia a dia. Depois uhum. que eu vi uma palestra que o cara falou exatamente assim. Numa situação de conflito, numa situação de qualquer coisa, tente pensar da seguinte maneira. Como que Deus agiria mediante a essa situação? Tudo mudou, irmão, na minha vida, depois que eu comecei a pensar assim. Como que Deus agiria é, a partir do momento que o Isão falou comigo assim, é, você é um prego. Como que Deus agiria, irmão? Retrocaria? Às vezes, por impulso, a gente não consegue. Às vezes você vai agir errado também, na hora ali, às vezes no trânsito, em qualquer lugar. Mas começa... Eu acho que você pensando desse jeito, você começa a, a ponderar as coisas, cara. A dar uma pisada no freio, sacou? E esse negócio de cancelamento também, cara, é, é uma coisa de momento, né? Não sei se isso vai continuar. Espero que, se continuar, as pessoas também... Come... Agora acho que as pessoas já estão começando a analisar também o outro lado. Todos é mais, nós temos isso, é mais irmão. o lance de você praticar o perdão, hein, né, cara? É, pô. Praticar o perdão, exato. Que a galera às vezes é só quer praticar o ódio, só que não, esse cara que já é, esse cara que aqui... Apontar, né, irmão? Ah, não, esse Eu cara que, que fez que... aquilo lá. Pra Amiro. apontar, tem vários para te incentivar, irmão. Tem poucos, cara. Muito Seja poucos. um incentivador de pessoas, irmão. Exato, exato. Bem, bem, bem por aí. E é igual você tava falando, pô. Você parar pra pensar, pô, será que, porra, Deus, será que ele ia gostar disso? Será que Jesus é, ia gostar disso? De... Porque se você para pra pensar, mano, é... Não sei se você é um cara religioso, assim, igual eu sou. Eu sou um cara que eu fui criado, né, né na, na igreja. Minha mãe, ela uhum. era diaconisa e tal. Mas se você parar pra pensar, se Jesus volta hoje em dia, ele, ele ia ser cancelado, cara. Porque ele ia abraçar um Rapaz. monte de gente que negro não gosta. Ele ia, deixar de, ele ia chegar na igreja e ia ver nego vendendo as coisas, nego vendendo caneta, nego vendendo água, você ele ia quebrar que você acha, tudo. Você acha que Jesus né? Cristo, se volta hoje, ele ia para os lugares que mais está precisando ou para os lugares que está de boa? Ele ia para os lugares que está mais precisando. Que mais está precisando. Exatamente. E esses são exatamente os, as pessoas que mais estão precisando. Às vezes são mais criticadas, mais são apontadas. São as mais criticadas, é mas mais é apontadas são as canceladas. Infelizmente, né? Entendeu? E, e, e eu vou te falar outra coisa, irmão é, a gente tava num momento é, a gente, aqui que eu digo a nossa equipe com o Projeto Marcianinho em 2019, que a gente estava numa crescente muito grande, a gente foi pra TV Rio Sul não sei se você lembra, a gente deu uma entrevista lá, a galera que quiser curtir também pode ir lá no, no é no no site do, do, do, da Globo no né? G1 G1, no G1, isso tem a entrevista Opa. completa não, a gente foi na realidade, irmão, foi em 2019. Foi tudo uma crescente, cara. A gente lançou uma música ao vivo lá no Boteco, na Cidade de Valença, que também deu um bom bacana na internet. A gente deu um bom com é, Resumindo, tá, irmão? Mais ou menos o que aconteceu. Em 2017, depois a gente tá tocando já algum tempo, juntando dinheiro, mais uma vez, e começando com o Marcelinho, a gente fez o lançamento do CD no Clube dos Coroates. Que a gente conseguiu trazer quem? Swing Simpatia, que sempre me deu oportunidade. Meus padrinhos. Foram, deram um show lá junto conosco, graças a Deus. Foi muito bacana. Colocamos pelo menos aí umas 1.500 pessoas no clube. Pra Valença tá bom para caramba. Eu acho que o carinho que a gente recebe, eu não tenho palavras para agradecer ao povo da minha cidade de Valença, que eu amo demais. E que eu sempre vou fazer questão de falar para vocês isso, porque eu penso assim, irmão, meu pai sempre me falou, você, se você quer crescer, cresça perto, primeiramente na sua cidade, que é onde você tem seus amigos, que é onde você tem seus familiares, se você não crescer na sua cidade primeiro, como é que você vai fazer, meu pai Vai crescer aonde, rapaz? Vamos começar degrau por degrau, igual a gente tá. E eu, sou, eu nasci em Rio das Flores, mas vivi a vida toda em Valença, né? Então tem um carinho também muito especial por o das Flores que me abraçou. Aí. Foi uma festa boa, velho. Muito também. A exposição sempre teve uma, umas tradições de festa muito boa Rio das Flores também, né, irmão? E lançamos o CD em 2017. Que foi uma benção. Começamos a tocar, tocar, tocar, tocar nas cidades da região. Lançamos a música em 2018 com o Vitinho. Começamos a avançar mais porque o Vitinho, além de ser um irmão, é um cara que já, hoje já está no mercado do Brasil. E isso me puxou. É uma eterna gratidão que eu também tenho a ele. Irmão, muito obrigado. estamos juntos sempre, sempre, sempre. Ao Douglas da Serra, ao Jean Tavares, a toda a minha equipe. Conseguimos atingir lugares. Hoje a gente tem público aí, Rio Grande do Sul, Salvador, Belo Horizonte. A gente já tinha, se eu não me engano, cinco ou sete shows em 2019, marcados A gente vai fazer depois da pandemia. São Paulo, irmão. É, graças a Deus e a graça da ajuda de muitos amigos, tá fluindo. Não sei como vai ser depois da pandemia, é o que eu te falei. Antes da pandemia, tava fluindo muito. E com as bênçãos de Deus, tudo naturalmente, irmão. Sem passar por cima de ninguém. E sempre procurando ali plantação, né? Em cima de plantação. Pensando no, no amanhã. 2018 gravamos essa, essa música com o Vitinho. 2019. Gravamos essa música ao vivo no Boteco, que foi um sucesso, a galera foi lá, compareceu, fizemos essa, essa gravação ao vivo. E, cara, as nossas redes sociais aí é, é, começaram a, a, a aumentar. Tocamos na Festa da Glória também, só pra relatar, 2018 e 2019, nos dias 15 sempre, que é o último dia, 14 ou 15, não me recordo jamais que foi o que, 14 ou 15 acho que um dia foi 14, outro 15, eu não, eu não lembro. 2019? Foi, foi 2018 e 2019 seguido. E, e eu vou tempo. te falar, a gente... 2020 não, porque já estava na pandemia, que é agosto, 2020. né? Aí o que acontece, e uma coisa que eu também faço questão de relatar, cara, que a gente, às vezes, antigamente não tinha tanta oportunidade de tocar nesses dias, que são os dias mais bombados da festa, e Deus abençoou, a gente está tocando uhum. nos dias que fica mais bombado. Então já foi uma vitória pra gente também. Tá tocando numa festa daquele... Poxa, tinha o quê? Quantas mil pessoas que tinham lá, irmão? Não tenho nem. Depois, se a galera quiser ir na rede social lá. Muito lotada. Assim, era coisa pra gente ter... Se a gente tivesse uma estrutura maior, até gravado no DVD. Porque, caraca, irmão. O nego ia ficar impressionado da multidão. Foi e muito foi bacana. Da, no, catedral, em frente de catedral. Foi um de Aí, irmão, dali a TV Rio Sul entrou em contato e a gente gravou uma situação que falou da minha carreira, igual eu tô falando aqui pra você. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu sou merecedor disso? Às vezes a gente fica se questionando, tanta benção que vai aparecendo. Uhum. Isso que eu não falei nem das composições pra você, que em 2016, é, o Pablo, que canta Estou indo embora, uhum. por favor não implora. Gravou uma música minha, que é a música Fui um Bobo. Já tem mais de um milhão também de acesso no YouTube. A música Foi um Bobo. Poxa, aí eu não esperava. Só um livre entrou em contato comigo. Eu falei: caraca, a parada tá fluindo. Com a composição. E aquilo, daquele jeito que eu te falei. Sem forçar a barra, sem. Foi tudo naturalmente. Aí o grupo. Como é que era, é que era a sua música? O grupo. Né? A, a foi... música que você gravou. Que ele gravou não, a aí vida? eu vou, Só pra gente concluir. Foi um Bobo. Foi a música que ele gravou. Depois um grupo de São Paulo. Chamado Mais Que Novidade, que lá é bombado, às vezes aqui a galera não conhece ainda. Entrou em contato com a minha música Te Amar Mais Uma Vez, música de trabalho dos caras. em São Paulo, falei, pô, graças a Deus. Aí daqui a pouco a rapaziada do Alquimia, Alquimia. lá de Juiz de Fora, os meninos são, pô, Juiz de Fora deles são bombados demais também e, e hoje estão no Brasil. Estão tocando no Rio Grande do Sul, já tocaram ela na FM Dia, música você Vai Pirar, minha. Música de trabalho. Eu falei, poxa, quanta bênção. Isso, Isão, é, é... Sem esperar, irmão. Porque composição é o que eu te falei. Agora é que tá começando a se tornar, pra mim, um, um, um foco maior. Eu falei, pô, tá funcionando as coisas. 2019, a TV Rio Sul entrou em contato. Contamos sobre a nossa vida lá, irmão. E dali pra frente, mano, a rede social... É, subiu, você que, que trabalha com isso, você sabe muito bem, pô, você vai aparecendo, vai subindo. A gente já ficou feliz demais, a gente falou, pô, as coisas estão fluindo. Começou a entrar a galera em contato comigo, de outros estados, que estavam vendo o que estão acontecendo. Irmão, aí a gente já tem essa situação de Belo Horizonte, que a gente vai tocar. Em outros lugares também, Recife, hoje a gente está com o escritório que está correndo atrás, né, Recife? No Rio, a gente está com o escritório que vai correr atrás pra gente agora, após a pandemia. O que vai acontecer após a pandemia, ninguém sabe. Mas é o que eu tô te falando, a plantação continua. E a gente com humildade, a gente vai chegando, irmão. E com Deus na frente, sacou, irmão? É, é... Tudo é muito natural, irmão. E, e eu acho que quando a gente é do bem, mano, a tendência é.. O que vai acontecer, eu não sei, mas eu, eu vim conversando no carro com eles, eu falei, pô, a oportunidade da gente estar tá aqui conversando, eu e você, irmão, é boa demais para mim e você, cara. Caramba. Eu acho que e, e, e, a gente já se conhecia há muito tempo. Muito, cara. Muito só que a gente nunca cara. tinha parado pra conversar. Eu, eu, Vamos eu, eu, ser sinceros, eu, eu né, eu irmão? Eu vou te falar, com sinceridade, eu sempre tive é, aquela vontade de fazer um trampo contigo. A gente não teve então, oportunidade. A, até quando eu montei aqui um estúdio, no, uhum. eu pensei, pô, eu vou embora com Tons Music, vou Porra, demais, eu vou vir com essa parada. Massa demais, cara. Eu Vou dar um toque no Marcelinho. Só que aí veio pandemia. Misturou aí, muitas aí veio coisas, a pandemia, né? irmão? E todo mundo começou a agarrar. Falei, putz. Aí, aí eu lancei o, o Tons. Lancei o um podcast, mas eu, eu, assim, seriedade, eu sempre conheci o quê? Falei, cara, pô, eu já conheço o Marcelo, já vi que ele já fez uns trabalhos. Eu tenho que, pelo menos, já tá com uns trabalhos andando. Pô, nada, irmão. Que isso, irmão. Entendeu? Porque, pô, eu sempre fui, pô, também de, de primeira... Irmão, e não é, não é por eu estar na sua presença. Eu sempre admirei os seus trampos e. Desde a época, eu vim falando com os meninos no carro Desde a época daquele clipe Eu falei, pô cara, a sua visão para aquela época É de se admirar demais E eu tenho certeza que a sua visão hoje pô, Você já tá lá na frente também E é isso, irmão O que acontece, naquela época De videoclipe, eu já tava Nesse meio há muitos anos, muitos anos. Uhum. O meu pai O meu pai, ele fazia a mesma coisa Que eu faço, né O meu pai me ensinou essas partes todas então, Nossa. eu tive o meu primeiro contato com câmera com 11 anos. Com câmera. Nossa. Depois eu, eu vou te mostrar. Tem até hoje ali. Pouco cara, tempo então, né? Tu tá, tu tá com 21, né? Ah, novinho. Pele de 15. Oxi. Dando espinha. Isso aqui é coisa boa, de pô. boa, né? O que é que tu tá arrumando? Hmm. Pô, espinha, Porque? foda. Tá a minha história, Daí, cara, eu tive esse meu primeiro contato muito cedo, então na, na época que os moleques me convidaram pra fazer aquele clipe, uhum. eu já fazia casamento pra caralho, eu fazia umas coisas, entendeu? Você já tinha uma, uma outra visão, ah, né? Ah, eu já, eu, eu já trabalhava aqui, eu já, eu cheguei a trabalhar, antes, antes do clipe, eu cheguei a trabalhar três anos direto numa produtora só fazendo casamento, tava numa outra, já há mais de um ano só fazendo comercial pra Rio Sul, Maneiro demais. Então eu já tava engajadão, eu só, a única coisa que eu não tinha, eu não tinha equipamento meu. Entendi. Entendeu? Aí na época lá eu peguei o um equipamento da produtora, com um equipamento que era dos meninos do, do próprio grupo. Entendi. E filmamos, até quem filmou foi eu e o Mamaco. eu e Mamaco Tem mesmo. que trazer o Mamaco pra equipe, pô. Pô, o Mamaco ele já fez parte Manaco. da equipe. Mamaco, tamo né? junto, negão. A máquina também, ó, porra, da antiga, tá A máquina é da antiga, mano. Irmão, e, e, e, e resumindo, né, velho, velho. Resu, resumindo tá que eu não, eu não sei se a gente tem muito tempo ainda, é, queria te agradecer a oportunidade de você tá trazendo a gente aqui, porque tá trazendo a gente aqui, faz com que as pessoas daqui do, de volta redonda, o seu público conheça um pouquinho de mim, espero que vocês tenham gostado e que, que, Vão lá, no meu, vão lá no meu canal também Pô. Se inscrevam lá, por favor Cantor Marcelinho Gomes No Youtube, é, Instagram também Cantor Marcelinho Gomes é, A gente tá com um projeto muito bacana Estamos crescendo pouco a pouco Como eu tô te falando aí, degrau por degrau mesmo Com a ajuda de Deus, das pessoas Queria agradecer, posso? Pode. A minha família, meu pai Minha mãe, minha tia Leninha é, Minha noiva Que é muito importante para mim a todos os, os amigos que estão comigo no dia a dia. É, a minha equipe. Paulo Henrique que tá hoje, Jamaica. Jean Tavares que é crucial com toda essa porra. Jean, estamos junto até o fim, irmão. Jean também quer aula. Eu acho que você e o Jean também são caras que tinham que trocar muita ideia. Porque eu, acho que, gostou, eu, eu, acho, eu acho que ele e você juntos... Porra, meu irmão. Explode essa parada toda. Não tem qual como. É, é? É, Douglas Acerda, Atier, um lex do samba que eu vou relatar de novo. Do samba. A, todos, a todos que me ajudaram a... Obrigado, hein? Muito vale, não, nem o, falou o de o o Nossa senhora, gente. Cara, esse negócio de não mandar recado, Caraca, tem mano. um cara que me chamou no Quem WhatsApp cara? e não, falou assim: cara, eu, Pô, bacana, eu. já assisti não sei quantos vídeos até agora, não, ninguém não falou de não, mim. Cara. Nossa. é cara, mas. O Walter a Adriana também, né? Meu Deus <risos> do céu, gente. Adriano e a Então, Esquece, rapaziadinha, estamos voltando de mais um corte, nosso último corte. Queria agradecer vocês que colaram aí no nosso podcast. Nosso podcast, ele ainda está sendo esse podcast gravado, mas em breve, em breve, a gente vai pular para um podcast ao vivo, onde que a gente vai trazer um conteúdo maior para vocês mais de duas horas, três horas, quatro horas, o tempo que a resenha durar, aí o tempo tira. que o gelo tiver... Tem e o como você que trazer que era... de volta? Lógico, horrível, pô. lógico, lógico. Poxa. Mas na próxima você vai ficar chapado comigo. Não, vamos, pô. Porque, ó, na eu próxima, tomei um tanto. Na, na próxima a gente vai... Só com a cerveja... O, o, o, o seu cerveja tá lotada. O seu copo tava tá vazio. Você tá louco, nego. Vira tá, aí pra cara. você ver. Olha, Poxa ele tá, tirou cara. um gole. O que que acontece? Fico com medo, né, não? Falei, pô, vou falar besteira aí. Ah, que isso, cara. Então, ó. Antes... Tem que ser, né? vai, vai dando só aquela picada. Aquela tá o provi... Paulo Henrique me ensinou. Falou, ó, não vai a fundo não, que é furado. Hein? Vai devagar, vai devagar. <risos> então, aproveitando aí que você já tá num grauzinho maneiro, aquela palhinha, né, cara? Vamos pô, embora. você podia deixar uma sua, cara. Também, pô. Vamos cantar uma fronda nossa? Vamos deixar. Vamos cantar mais uma do. Essa do, do que a gente já tá acostumado, né? Ó, oh Mike, oh vem cá, calma aí, calma aí, filho. Não, vamos na que a gente fez agora Não, vamos no que a gente fez agora Depois a gente fecha o caminho Fechou? Fechou? Fechou Mike Vamos mandar um alô também Pro nosso parceiro Walter De Rio Preto, né? Adriana Que é a nossa madrinha Fã número um Que tá sempre divulgando tudo E pra todos os fã Todo mundo que tá compartilhando aí Vamos ver se essa música chega no meu aí. Que é uma música que a, gente, que a galera pede muito A gente cantar Eu amei nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Acreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me Fechar Me fechar E aí você vem Me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com emoção Tiro o fulminante no meu coração Já era, já era o amor quando cega não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco, se for com você Já era que dessa frieza Tá tão distante, tá tão dispersa Fica sempre na defesa Se eu tento conversar Se esforça pra me evitar Já não me procura mais na cama Será que a nossa história? Olha só aí, Foge-se, pergunte se me ama E não me chama mais de amor Negrão, é mais ou menos por aí. Eu sei que a gente não tem muito tempo mais. A gente vai prolongar aqui a nossa música e vai ficar ruim depois da gente... Oh, cara, que isso? Eu tava aqui curtindo, cara. Tô aqui curtindo. Deixa eu te curtindo, falar, essa música agindo. tem lá no YouTube. Desculpa a gente ultrapassar o tempo aqui. Eu nada, já não nada. Que Canto... Era pra cantar uma música, a gente cantou <risos> do Mumuzinho. E, pô, já começamos a atravessar na nossa música. E eu tive que falar também de quem gravou. Aproveitando o tempo pouquinho que a gente tem. Que foi Tá Na Mente também. E a... a... Pouca Rontas, né? Eles gravaram essa música, tá no YouTube. E a do Edgadzinho do Cavaco, que é lá de Valença também, é um grande a compositor. Pocah? Isso, isso aí que tá Maneiro, um cara. Bad, né? Isso aí, bacana. Ela gravou. Ela, ela gravou Pagode? Gravou essa música. A gente gravou essa música em 2017 e o Taramente ela regravaram, não sei se foi em 2019 e eu tinha que muito deixar maneiro. relatado aqui isso, pô, pô. É isso alô Edgazinho cara. do Cavaco meu parceiro, maneiro, maneiraço. muito bacana, muito bacana e rapaziadinha para vocês que quer conhecer um pouco mais do trabalho do Marcelinho, vou deixar todas as redes sociais dele aqui na descrição link do Youtube, as redes sociais dele, Instagram já chega lá, já dá aquela curtida já dá aquela, Poxa. já segue lá o amigo, é, vai ficar já dá aquela fortalecida, demais. e é isso aí <risos> E breve, breve, vocês, tão, vocês vão ver mais do Marcelinho aqui no canal. Pô, tamo junto, irmão. Tamo junto, tá? Show. Obrigado pela oportunidade, tá, Porque. irmão? Que Valeu Deus abençoe. que a gente, Que a gente tenha mais oportunidade de bater mais papo. Que a vida é isso, meu rapaz. Pô, pega na minha mão de novo, que a gente pegou igual pô, né, dois coroas. Caraca, meu porra. Porra. porra, tá maluco? <risos> a gente já tá ficando coroa, pô. Que isso, Mesma mano. idade, pô. Tá ligado? Tá ligado? Não, não, aí, peraí, peraí, a gente tá ficando, co... ah, o meu pai falava, tá tudo aqui, ó. É, isso daí, pô, a Exatamente. cabeça tá de, de, de 18, tá maluco. Enquanto eu tiver me vestindo igual um adolescente, <risos> eu tô novinho. Mandar, mandar um abraço pra toda a galera é, que, que faz um som aí na noite, que tá passando por essa correria agora na pandemia, já tá voltando. Oh, Sou, creio é eu que bom. a gente já vai estar tá na atividade aí, muito breve aí, se Deus quiser. Né? É Agora todo mundo vacinando, vai ficar tudo suave. Isso aí, isso aí. Eu, tô, eu tô com a expectativa aí que, se Deus quiser, janeirão já tá tudo... Se bobear, até antes hein? É antes. Né? né? Tá andando, tá andando. Tá andando, graças a Deus. Bloquinho de carnaval dezembro já tem os Amém. primeiros, então o nego já tem que... Mano. Já vamos até deixar o telefone de contato já deixa. Gente, né? Já deixa, já <risos> fala aí. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. pelo amor de Deus, me fala seu número, querido. <risos> 024-981. 40 0258. 0258 Agora a gente tem que ver no nosso Instagram que tem o um do escritório. Quem uhum. puder chegar lá no, no, no Marcelinho, tá lá o no nosso escritório também. Chega quem lá quiser. no Instagram, tem todos os isso contatos. Aí. Pena Produções. Tudo certinho lá. Isso aí. isso aí. Eu vou deixar o arroba do Marcelinho aqui embaixo na descrição, rapaziadinha. Isso aí. E é só colar. Tamo junto demais. Valeu, rapaziada! Valeu para todo mundo que chegou, todo mundo que colou, todo mundo que assistiu até aqui. Valeu e você também. Valeu a galerinha dos cortes. Valeu todo mundo que tá fortalecendo esse projeto. Quero trazer mais podcast pra vocês. Fortalece aí, se inscreve, dá, dá aquela divulgada pra me dar mais gás pra vir cada vez mais aqui. Valeu? É isso, irmão. Tamo junto, gente. Tamo junto. Fui!